E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 5. E a partir de quinta-feira, a gente vai entrar no update dos automotivos japoneses. Então, a gente vai ter uma temporada de evento sazonal dedicada aos carros japoneses, beleza? E se você é novo no canal, já se inscreva para você aprender mais sobre isso aqui. Nós temos alguns carros raros aqui que não vendem na loja e a gente só consegue pegar esses carros fazendo os desafios que ocorrem toda quinta-feira. Eu trago aqui para você. Inclusive eu já trouxe o último aí, com todas as configurações de tonagens mostrando tudo como que você faz, beleza? Então já se inscreva no canal. Então a gente tem as quatro estações e fazendo os desafios das quatro estações a gente vai completando pontos dessa série. E completando 80 pontos a gente vai poder pegar o Nissan GTR 2020, que é o mesmo carro mega raro. Então se você não tem esse carro você vai ter que fazer pelo menos o evento de verão, outono e até o inverno inverno tá no mínimo para você pegar esse carro e completando 160 pontos você vai pegar o Subaru 22B que é um carro muito bom na classe A então esse aqui é o primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira que vem e completando 20 pontos dos desafios que eu vou te mostrar você vai pegar o Nissan Z 2023 e completando 40 pontos o Toyota AT38 que é um carro raro também aqui nós temos os desafios do Forza Tom que vai dar cinco pontos que vão acumular aqui para pegar os carrinhos. E aqui nós temos os desafios diários, que acumula pontos também. Eu peço desculpas se o barulho da chuva estiver incomodando muito, tá gente? Tá chovendo pra caramba em Goiânia. Mas vamos ao que é importante. Aqui nós temos um evento de corrida online, que vai dar 10 pontos e um Toyota Trueno. Aqui a gente tem dois eventos de Event Lab, que vai dar 3 pontos. Aqui a gente tem um Horizon, um Showcase, que vai dar 5 pontos. Na sequência, nós temos aqui um radar de velocidade, que vai dar dois pontos e vai dar o Wilson também, tá? Que dá para gente ganhar carros e, e dinheiro também. E a gente tem uma área de drift que vai dar mais dois pontos. Nós temos apenas duas corridas nesse evento aqui, tá? Essa corrida de rua vai dar um Lancer 2004, que é um carro bom classe A e cinco pontos. E aqui também cinco pontos e a gente vai ganhar um Nissan GTR 2017 nessa corrida de rally. Na sequência nós temos um evento de caça ao tesouro que vai dar três pontos e um desafio de tirar fotos que vai dar dois pontos. Em seguida nós temos dois eventos eventos de rivais mensais aqui de carros elétricos e carros normais aqui a gente já vai poder testar o Nissan e esses dois eventos vão somar oito pontos e aqui nós temos pontos extras que são da expansão da Hot Wheels e essa aqui é a loja do Forza Tom desse evento de verão que eu sinceramente não gostei de nenhum carro aqui deixei nos comentários que que você achou eu tenho certeza que esse aqui é o melhor evento né porque a gente vai pegar um carro novo e um carro que todo mundo quer. Agora a gente está no evento de outono, que completando 20 pontos, a gente vai ganhar um Toyota MR2, que eu acredito que é um carro reciclado, e o Subaru Legacy, que é outro carro que já veio para a gente, mas ainda é um carro raro. Aqui nós temos os eventos do Forza Tom Diário, na sequência a gente tem o Horizon Arcade, que vai dar 3 pontos, corridas online, que vai dar o Honda Civic, UP, carro mega raro, então é obrigação fazer isso aqui. Ah, pelo menos tem alguma coisa boa aqui, né? Tô... Temos dois carros ótimos aqui. Esse carro aqui é bastante procurado. Temos dois Event Labs aqui, vai dar 3 pontos. Na sequência, placa de perigo para dar super whisping. Área de velocidade, super whisping. Temos aqui uma área de drift que vai dar super whisping também. Aqui nós temos uma corrida de rua que vai dar um Toyota 86. E uma corrida de velocidade para dar um Mazda RX7 97. Tá? Caça ao tesouro aqui. A gente vai ter para ganhar 3 pontos na sequência desafio de tirar foto esses eventos aqui de modo rivais eles se repetem para toda a temporada e aqui eventos extras para quem tem a expansão da Hot Wheels essa aqui é a lojinha né que tem esse Toyota aqui que eu já tenho aquele outro de Drift também até que esse evento tá bacana né tem três carros que são raros Agora a gente está no evento sazonal de inverno Esse carrinho aqui eu acho que tem no Forza Horizon 4 Mas ele é novo no 5 Esse Toyota T37 Que é um carro raro É um carro que só tem no evento sazonal também Aqui nós temos os desafios do Forza Tom Que vai dar 5 pontos Desafios diários dá 1 um ponto cada desafio E os pontos aqui você ganha também Para comprar itens na loja do Forza Tom Na sequência temos corridas online Aqui para ganhar um Mazda RX-7 1990 Que para mim não é interessante Interessante. Dois eventos aqui do Event Lab para dar 3 pontos. Temos aqui um radar de velocidade, Super Will em 2 pontos. Área de Drift para dar 2 pontos e Super Will Uma corrida de rua para dar uma cura íntegra. Cara, eu acho que a cura íntegra, deixa aí nos comentários, mas eu acho que ele é raro, tá? E aqui nós temos o um Subaru BRZ para ganhar 5 é, pontos, né? E essa corrida aqui é de rally. Temos aqui o Horizon Tour que dá 3 pontos, é muito pouco. Compensa mais fazer esse desafio de fotos aqui para ganhar 2 pontos nós temos aqui o eliminador para dar dois pontos é muito pouco também temos aqui evento colecionável para dar três pontos esse aqui vale a pena fazer esses dois eventos aqui precisa de modo online tá esses eventos de rivais e esses dois eventos aqui é só para quem tem a expansão da Hot Wheels a loja do Forza Tom para mim não tem carros interessantes aqui até o momento tá deixei nos comentários que que você achou desse evento aqui esse aqui já é o último evento sazonal do update do Japão. É evento de primavera, completando 20 pontos. Você vai poder pegar esse Toyota aqui, que é um carrinho bem antiguinho. Eu não sou fã, é mais para colecionar. Mas eu acho que vai ser apelão esse carro aqui na classe A, tração traseira. Nós temos aqui, completando 40 pontos Nissan Sentra. Temos aqui os desafios do Tom, que vai dar 5 pontos. E os desafios diários, cada um dá 1 ponto. Na sequência, temos aqui corrida online em equipe, dando 10 pontos e um. Honda NSXG esse carro aqui, ó, Honda NSX RGT, é muito raro, muito apelão na classe A, é apelão na classe S1. É apelão. Um carro que a gente tem que fazer isso aqui. Pelo menos o evento sazonal não tá dando os prêmios muito bons assim para a maioria do pessoal aí. Mas esses carros raros aqui são excelentes, né? Pelo menos isso aqui, ó, seis pontos. Esses dois Event Lab, nós temos aqui jogos da Playground Games dando três pontos para quem gosta de fazer. Nós temos aqui a placa. De de perigo para dar um super whisper na sequência, temos a área de drift para dar super whisper em dois pontos. Nós temos aqui uma corrida de rua para dar um Subaru WRX 2008, que é um carro bom classe A. E aqui nós temos corrida de rua dando cinco pontos e um Mazda MX5 2016. Nós temos aqui evento que vai dar três pontos, que é uma caça ao tesouro. E nós temos aqui dois pontos para fazer o evento de tirar foto. Temos aqui eventos de corrida online para dar dois pontos, não compensa fazer é muita coisa para dois. Pontos, Esses dois eventos valem para toda a temporada E os desafios aqui adicionais da expansão da Hot Wheels Essa aqui é a loja do Forza Tom Que tem um Lexus LFA que eu já tenho E aquele outro Toyota ali eu também já tenho Para mim não é interessante e essa aqui é a imagem final, né? o que está por vir para a gente no dia 2 de março de 2023. E é o próximo update que a gente não tem muitas informações ainda. Mas se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo. Tem lista de dicas do Forza Horizon para você, beleza? E fica ligado também que durante a semana eu vou trazer mais informações para a gente. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.